Olá, tudo bem com você que me acompanha aqui nesse vídeo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu tô aqui hoje porque eu quero contar pra você uma coisa muito interessante, assim, que é a trajetória que nós tivemos até aqui, para que você entenda as razões pelas quais nós estivemos um pouco ausentes, tanto aqui do YouTube, quanto do Facebook, quanto do Instagram... Em várias ações que vocês sempre nos viam muito ativos, né? É... Então, eu quero contar um pouquinho dessa trajetória toda para chegar na novidade, que é algo que eu tenho um prazer imenso em compartilhar hoje com vocês. Então, vamos lá, ó. Para que a gente comece esse papo, eu quero dizer para você que faz bastante tempo que a gente tá nesse movimento de trabalho, nesse movimento de transformação profissional, de criação e muita coisa mesmo aconteceu. Então, lá em 2002, quando eu comecei na área de educação, é, eu comecei como estagiária, trabalhei em educação infantil, trabalhei tanto é, como estagiária lá do berçário, quanto nas outras séries ali da educação infantil, né? Com os pequenininhos no maternal, depois na pré-escola. E nesse momento eu percebi que a minha aptidão profissional estava mais voltado para aquilo que envolvia a educação superior, para aquilo que envolvia a formação de profissionais da educação. Então, foi nesse momento que eu decidi que eu gostaria de trabalhar com ensino superior, e aí eu estava prestes a me formar em pedagogia, né? Isso, como eu falei, era o ano de 2002. Eu busquei uma oportunidade, uma faculdade que surgiu na cidade que eu residia na época, que é a cidade de Nova Esperança, no noroeste do Paraná. Para quem não conhece, é uma cidade que fica pertinho de Maringá. Foi nesse movimento que eu comecei, então, nessa faculdade a fazer esse trabalho. Entrei como estagiária, trabalhei na secretaria, né? Depois fui efetivada na secretaria e aí fui aprendendo bastante. Nessa época também eu trabalhava auxiliando a coordenação da pós-graduação. E aí as coisas foram caminhando, fui aprendendo... Tanto que em 2003 me formei na pedagogia, continuava nessa instituição, e em 2004, pouco tempo depois, eu fui convidada, então, para ser coordenadora do curso de pós-graduação daquela instituição. E aí, então, formavam-se as turmas, eu viajava... É, tanto fazia o trabalho de captação dos alunos, quanto o trabalho de cuidado das turmas, acompanhamento didático-pedagógico ali, né, na unidade, e isso na cidade de Nova Esperança ainda. É, nesse período, então, como eu já tinha me formado em pedagogia, eu fiz a minha primeira pós-graduação na área de gestão escolar, porque eu gostaria mesmo, era, de fazer esse trabalho, então, no ensino superior. Eu já sabia que era com esse público que eu queria trabalhar, então estava muito certa disso. É... E o tempo foi passando, a instituição que eu trabalhava, ela ministrava pós-graduação em parceria com o Instituto de Londrina, do Paraná, e esse instituto, então, me convidou para fazer um trabalho lá em Londrina. Foi quando, em 2005, eu me mudei para Londrina, e comecei então a trabalhar diretamente na instituição que era a provedora dos cursos de pós-graduação, tanto para a instituição que eu trabalhei em Nova Esperança, quanto para outras mais de 50 cidades, tanto no estado do Paraná, sul de São Paulo, né, Santa Catarina. Então nós tínhamos, assim um trabalho bem amplo com polos de pós-graduação e tudo isso, gente, na modalidade presencial. E foi uma experiência muito importante para a minha formação profissional, porque eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente na gestão pedagógica, na estruturação desses cursos, no desenvolvimento dos projetos, na seleção dos professores, no agendamento dos professores. Então, eu, eu participei ali de todas as fases que envolviam esse trabalho então, da pós-graduação. Eu sou muito grata por essa experiência que eu tive, né, pela oportunidade que me foi dada, então eu aprendi muito e eu tenho certeza que eu dediquei o máximo de mim nesse trabalho, né. Eu, eu me lembro que os professores que é, tinham contato comigo tanto em Londrina quanto nas outras cidades que eu tinha turmas e que eu visitava, eles falavam, nossa, Érica, que bacana esse trabalho, que bacana a forma que você conduz, porque... É, parece que é, você é dona, né? não parece que você é um funcionário, que a gente vê às vezes as pessoas é, quando trabalham como funcionário que não se dedicam tanto, não que isso seja uma... né? Mas eram algumas, alguns relatos que eu recebia desses professores. E eu tinha no meu coração o desejo de ter o meu próprio negócio. Então, ali eu podia aprender bastante. E em 2005, nessa instituição... Eu também conheci algumas pessoas que me oportunizaram uma experiência na educação à distância. Pensa bem, gente, lá em 2005, quanto tempo né, atrás, a educação à distância começando, e para quem sabe, né, a educação à distância no ensino superior aqui no, no Brasil, ela teve um início muito forte ali na cidade de Londrina, né, com a instituição de Londrina que espalhou essa, esse conceito mesmo, essa prática desse conceito de, de educação à distância, tanto na graduação quanto na pós-graduação, por todo o nosso país. E eu tive a oportunidade, então, de trabalhar nessa instituição, tutoriando alunos da pedagogia, que era a minha área de, de formação, quanto a, tive a oportunidade de orientar os primeiros trabalhos de conclusão de curso, TCCs da época, e foi uma experiência bem legal. Em seguida, em 2006, eu já tinha uma, é, um planejamento de me casar, então me casei em 2006, meu esposo, então, Cristiano, veio para Londrina para trabalhar também, e aí nós começamos a construir a nossa vida junto ali. Então ele me apoiava muito em tudo que eu fazia, eu apoiava ele, e a gente segue assim, né, trabalhando sempre é, junto em tudo que a gente pode. Nesse movimento também fiz a minha segunda pós-graduação, que foi uma especialização em educação inclusiva. É, eu já, já vislumbrava que essa área era uma área que era muito carente mesmo de profissionais, de capacitação e é uma área que eu tive bastante curiosidade de atuar. Então, fui me especializar primeiro teoricamente nessa área e em seguida, é, para minha felicidade, foi quando eu é, vi que estavam abertas as inscrições para o mestrado de Educação na UEL e eu falei, ah, eu vou me inscrever pra ver como que é, pra eu experienciar esse processo e quem sabe, né, mais pra frente eu então faça mestrado também. Até porque na pós-graduação todos os dias eu lidava com professores que tinham graduação, pós-graduação em várias áreas mestrado, doutorado, pós-doutorado e me especializar com certeza fazia parte do processo que eu precisava vencer profissionalmente pra crescer. Então, eu me inscrevi nesse processo seletivo, participei de todas as fases e, para minha felicidade, eu fui aprovada. Então, foi muito tranquilo no sentido de que eu fui fazer esse processo é, com a cabeça tranquila, sabe? Eu fui fazer esse processo sem aquela ansiedade de que eu tinha que passar. E isso foi muito bom, né? Para minha surpresa, eu passei. E tive uma nota super boa na prova escrita, uma nota é, não tão boa assim na prova é, que a gente chama de entrevista e análise do currículo, porque... Na entrevista até que sim, mas na análise do currículo porque não tinha produções científicas, não tinha experiência de publicação, é, mas mesmo assim, por todo o contexto do meu processo seletivo eu consegui a minha vaga e foi muito legal. Então, eu fiz o meu mestrado em educação na UEL. É, foi um processo árduo, até porque no meio desse caminho, gente, eu me vi grávida, né? Então, a gente sempre brincava lá no mestrado que... Começou o mestrado, começou o doutorado, engravida. E comigo não foi diferente. Então, lá vinha o Gustavo, né? Meu primeiro filho. E nesse meio tempo... É, eu tive uma gravidez difícil, então foi bem complicado levar as atividades do mestrado, mais as atividades da vida pessoal, da vida profissional, que seguiam normalmente o seu curso. né Então, por exemplo, se eu tinha aula no mestrado durante o dia, eu ia trabalhar depois das 6, depois das 18 horas, para dar conta das minhas atividades profissionais. Então, eu segui nesse movimento. É, nessa época, eu também fui convidada para fazer... É um trabalho como tutora, mediadora de formação de professores na Unesp. E foi bem legal, porque era na área de educação inclusiva, então foi minha primeira experiência de formação de professores na área de educação inclusiva. E veio ao encontro daquela área que eu fui aprovada no mestrado, que também foi para é, desenvolver uma pesquisa sobre formação de professores para inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. Então, essa experiência enriqueceu bastante o meu processo de formação e o meu processo profissional mesmo, né? Então, foi bem bacana. Em 2009, nasce o Gustavo. Em 2009, eu termino o meu mestrado. Já tinha concluído a especialização. E aí, tenho, na sequência, a primeira oportunidade de participar de um processo seletivo para docência do ensino superior. e foi na UEL que eu tive a minha primeira experiência. E em 2010, eu comecei a trabalhar na UEL, e lá eu tive a oportunidade de aprender bastante, porque professor seletista, quem já foi, sabe que, olha, é árduo. Mas é uma experiência que você precisa mesmo passar, precisa se dedicar para aprender, para amadurecer profissionalmente, e comigo também, não foi diferente. É, foi muito legal. Nessa época, eu tinha... Turmas tanto no período matutino quanto no período noturno e alunos assim muito dedicados, grande parte dos alunos muito dedicados. E esse nível de exigência, esse nível é, de, de capacidade intelectual que esses alunos tinham é, me fez com certeza uma professora melhor na época, porque eu tive que me dedicar bastante para dar conta daquele nível de aluno. Nesta época, então, é, para quem acompanha né, o canal, para quem acompanha as nossas redes sociais, já fez curso com a gente, sabe que a professora Michelle e a professora Renata estão sempre é, comigo nos projetos. E foi na UEL que eu tive a oportunidade de conhecer essas duas figuras, assim, que eu não tenho palavras para descrever. né A Michelle e a Renata foram minhas alunas na pedagogia da UEL em 2010. Eram alunas que se destacavam muito, então cada uma com a sua característica. A Michele era uma aluna que sempre queria mais. Eu me lembro que sempre que eu terminava a aula, ela falava assim, professora, é, você tem algum texto complementar sobre isso que você passou hoje aqui na sala? E eu dava aula na época sobre diversidade, inclusão, e aí eu sempre enviava material complementar para a Michele. É, já a Renata, gente, a Renata era uma aluna é, que tinha um perfil muito desafiador. Por quê? Eu sempre tinha a sensação que a Renata tinha lido e se preparado muito para a minha aula. E ela sempre vinha com perguntas muito desafiadoras de quem já conhecia o assunto, de quem sabia tanto quanto ou até mais que eu. Então, eu sempre tinha que estar muito preparada. E foi sendo professora da Renata que eu aprendi... A importância do professor ser humilde, sabe? Porque a gente sabe, quando a gente está ali numa condição de professor, na maioria das vezes, é porque de fato a gente sabe mais que o nosso aluno, daquele conteúdo específico, daquele assunto específico que a gente vai tratar. Mas a gente precisa ter humildade de falar, olha, isso que você está me perguntando especificamente, eu não tenho conhecimento a fundo, ou eu preciso me informar melhor para poder te trazer essa resposta. E com a Renata aprendi isso, porque muitas vezes eu precisei agir assim. Então, isso me fazia aprofundar o meu conhecimento, aprofundar e me desenvolver enquanto docente nesse trabalho de assumir quando não sabe. A gente não sabe tudo, né? Então, foi muito legal. Eu sou muito grata a essas duas por isso. E aí, o tempo foi passando. É, em 2011, eu tive a oportunidade de trabalhar em mais uma universidade... Né, a, a universidade que fica ali na região central do Paraná, uma, uma instituição particular, que daí me trouxe outros aprendizados, outros desafios, eu viajava para dar aula, é, e uma turma com perfil totalmente diferente, turma muito numerosa, então aprendi bastante. E aí essa experiência... É, era, gente, uma coisa assim que acontecia paralelo aquilo que eu já falei para vocês, que era essa coordenação na instituição de pós-graduação, coordenando esse trabalho em vários municípios. Então toda a coordenação pedagógica desse trabalho passava pelas minhas mãos. Então, era de fato um tempo assim em que eu cresci muito profissionalmente, eu trabalhei muito né? Muitas vezes eu deixava o Gustavo pequenininho na escola de manhã, na educação infantil, trabalhava o dia todo, buscava ele no final da aula, deixava com uma babazinha e dava aula à noite na UEL ainda. Então, assim, foram tempos difíceis para mim também, enquanto mãe, mas é, eu tenho certeza que naquele, naquele momento era o que eu tinha que fazer, porque eram as oportunidades... Mas em nenhum momento eu deixei que esse excesso de trabalho também atrapalhasse o meu ser mãe, o meu fazer mãe. E todo o tempo que eu tinha com o meu filho era um tempo dedicado com muito amor, né? com muita atenção. Sabe aquele tempo da presença? Né? Porque muitas vezes a gente está ali do lado da criança, mas a gente não está com ela. A gente está pensando em outra coisa, mexendo no celular e a criança está ali. Não, eu fazia dos meus momentos com o Gustavo, momentos de presença, de momentos para ele. E, graças a Deus, o Gustavo cresceu e se desenvolveu muito bem. E é um menino que dá muito orgulho para a gente, muito estudioso, muito dedicado, muito educado. Então, eu sou muito grata, né? É, e aí, gente, 2012, 2013 foram anos de muito trabalho, eu tô até com uma colinha aqui porque eu anotei as coisas para mim não esquecer tudo que eu queria contar para vocês. Em 2013, os alunos da pós-graduação ficavam me pedindo muito que eles iam fazer o concurso do estado, porque aqui no Paraná é, teve concurso em 2013, gente, 13 para 14%. E foi o último concurso que nós tivemos na área de educação para o Estado, de lá para cá só a PSS, né, que são os processos seletivos. Nesse movimento, então, eu levei para a instituição que eu trabalhava essa demanda que os alunos estavam pedindo, e não houve interesse de oferta de um curso que tivesse esse caráter de preparatório para o concurso. Foi aí que eu, então, tive a iniciativa de montar para o pro meu próprio curso. Como eu falei para vocês, eu já tinha o desejo de ter a minha própria empresa. E aí, então, nesse movimento, surgiu o ênfase educacional. O ênfase surgiu primeiro por conta dessa oportunidade de fazer o curso preparatório para o concurso da Sede Paraná no ano de 2013. Então, o que eu fiz ali naquele movimento? É, foi um desafio grande, porque eu tinha todo esse trabalho que eu já contei para vocês. Eu tinha o Gustavo Pequeno, então, dava aula na UEL, dava aula... E era bastante atividade. Mas, graças a Deus, eu sempre tive o apoio do Cris e de pessoas que sempre agregaram comigo. Né? Teve um período que a minha irmã trabalhou comigo, né? E colaboradores que eu fui agregando na equipe durante esse tempo. Então, gente, quando é, eu lancei o curso preparatório, eu lancei na modalidade presencial, é, e fiz uma parceria com uma instituição lá em Londrina, e em Londrina, então, eu fiz esse projeto. Foram mais de 500 alunos do estado todo que vieram ali fazer esse curso comigo. É, então, tinha aluno que vinha lá, eu lembro de algumas cidades, como Dois Vizinhos, Ampere. Até alunos ali, Pato Branco, alunos de muito longe, que foram para Londrina para estudar. E para nossa felicidade, o resultado desse processo foi de mais de 60% de alunos aprovados. E aquele concurso ele foi um desafio muito grande, porque foi a primeira vez que a gente teve uma prova trazendo essa dinâmica Além da prova escrita, da prova didática. Então, nós organizamos toda uma estrutura e os alunos fizeram esse treinamento para a prova didática. Não que eles não saibam dar aula, não que eles não soubessem o seu conteúdo, mas prova didática tem um caráter avaliativo, tem um passo a passo e aí foi todo construído. Eu tive uma excelente equipe de professores que participou comigo e isso foi muito legal. Nesse período, a gente deu, então, criamos esse nome, ênfase educacional, que tinha a, a característica, eu vou até mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Para quem está acompanhando pelo YouTube, você vai conseguir ver a, a, o logotipo da marca, para quem está pelo Facebook ou pelo Instagram, não vai conseguir, mas vocês podem acessar. Né, pelo canal para vocês darem uma olhada. Então, ênfase educacional. O E tem o chapéuzinho, que é o chapéuzinho que, da, que significa aí a formação, né? É, e a palavra em, destacada em verde, fase em azul, que era o significado de ênfase na sua formação profissional, como foco né, na sua formação, ou em fase, porque às vezes um preparatório para o concurso é só uma fase da sua formação. Um curso de formação continuada é só uma fase da sua formação, uma pós-graduação da mesma forma. Então, foi com esse contexto que surgiu esse nome, e aí nós damos entrada no INPI para registrar o um nome, e é um processo longo, e ele foi caminhando, caminhando, caminhando, caminhando, e eu vou explicar para vocês o que aconteceu com esse nome. Deixa eu voltar aqui, então, para a web... E, gente, é... em 2014, depois de longos 12 anos de trabalho né, na pós-graduação, eu resolvi aceitar uma proposta de um desafio profissional que eu recebi para atuar numa instituição em Maringá, que era de pós-graduação na área de saúde, principalmente na área médica, e eu aceitei esse desafio, me desliguei da instituição de pós-graduação em Londrina e fui para Maringá. Lá eu fiquei dois anos, reestruturei todo o, proje o projeto pedagógico, toda a estrutura pedagógica dessa instituição. O Cristiano foi junto, ele trabalhou toda a parte financeira, toda a estruturação, né? E foi bem legal. Depois de dois anos, nós... Quase dois anos, né? Nós deixamos, então, o projeto... É, a instituição faturando o dobro do que ela faturava quando a gente entrou, valendo muito mais. É, parcerias muito fortes com instituições locais. Os cursos ali, é, bem colocados na, na nossa região, a estrutura ficou, ficou muito legal. Tanto que a instituição sobrevive até hoje, caminha muito bem, pelo que a gente é, ouve falar. Só que, em 2015, nós... Então, terminamos esse projeto, e, e agora, o que, que a gente vai fazer, né? Então, a gente não estava mais na instituição da, de pós-graduação de Londrina, o projeto com a instituição de Maringá terminou, e agora? Então, a gente resolveu voltar para Londrina, e vamos então dar vida, de fato, né, a essa marca, em ênfase educacional, a essa empresa, e colocá-la no mercado, essa foi a nossa decisão. É, foi aí que nós, então, é, implantamos um polo de pós-graduação nosso, né, que era um polo de uma instituição de Curitiba, que nós trouxemos para Londrina, trabalhamos durante um tempo. E nesse movimento, nós também fomos realizando cursos de formação continuada para algumas prefeituras, porque lá na instituição que eu trabalhei em Londrina, na pós-graduação, eu tive muita experiência também com a formação continuada, porque é, os cursos de capacitação também eram realizados para municípios e eu fazia toda essa organização. Foi aí que eu, então, a, assumi algumas capacitações, principalmente em municípios da região noroeste do Paraná, e foi bem legal. A gente teve é, cursos muito elogiados, então, falei, bom, esse é sim um caminho. A minha grande dificuldade em relação a essa demanda sempre foi a parte mais técnica, é, até porque, assim, eu sou toda pedagógica, né? Apesar de as pessoas falarem, assim, que me acham muito organizada e tal, minha expertise principal é na organização é pedagógica das coisas. Então, eu é, não avancei muito com, essa, com esse trabalho da capacitação mas nunca deixou de ser um trabalho que eu realizasse também. Então, é... em 2016, nesse movimento com o Polo funcionando, a gente resolveu pegar essa expertise toda é, recebida durante todo esse tempo e implantar a nossa própria escola de formação continuada, tanto na modalidade presencial, atendendo escolas públicas e privadas, quanto na modalidade de educação à distância. E aí começou uma maratona de formações. É, o Caio já era uma pessoa que tinha vindo fazer parte da nossa equipe, o Caio com as, toda a sua competência técnica, né, e aí ele, o Cris... Eles começaram a fazer vários cursos, eu também, tanto cursos da parte técnica de produção audiovisual, quanto cursos na parte de marketing digital, para que a gente pudesse aprender a vender esses cursos, a atingir as pessoas que realmente eram pessoas que precisavam desse tipo de, de curso, né de produto. E aí, é, a gente... É, implantou então os nossos primeiros cursos, e foi bem legal que naquela época eu tive a oportunidade de reencontrar a Michelle e a Renata, e foi quando eu convidei as duas para fazer parte desse projeto, as duas já atuavam na educação infantil, e o desejo do meu coração era de fato fazer alguma coisa nessa área, que eu via ela bem carente, e tinha uma gratidão imensa pelo quanto a educação infantil foi importante na formação do Gustavo, naquela época que eu trabalhava demais. E elas toparam, né? A, a energia das duas sempre muito positiva. E aí nós começamos, então, esse trabalho juntas. 2017, nós já tínhamos alunos em todo o Brasil, né? Na modalidade AD, com a nossa plataforma de cursos. Começamos com cursos na área de avaliação na educação infantil, fomos para parte é, de desenvolvimento, construtivismo, sócio-interacionismo, brinquedos, brincadeiras, berçário, foi muita coisa, né? Hoje nós temos 27 cursos em, em andamento, cursos de formação. Foi muito legal essa trajetória de trabalhar online, muito aprendizado e muito antes desse boom que veio com a pandemia, né? Então, a gente aprendeu bastante. E em 2018, nós já estávamos no mercado de afiliados, com pessoas e instituições representando os nossos cursos, vendendo os nossos cursos. E aí, foi quando outras empresas começaram a perceber esse nosso trabalho e começaram a nos convidar para desenvolver treinamentos e consultorias né, nesse movimento de estruturação de cursos, de projetos de educação à distância. E aí, a empresa caminhando bem, graças a Deus, os cursos caminhando, a equipe estruturada, a equipe estabelecida, eu comecei, então, a, a ministrar essas consultorias, essas assessorias para instituições. Então, foram, por exemplo, para vocês terem uma ideia... Instituições é, de escolas de inglês, escola profissionalizante, é, escola preparatória para concurso, tanto também escola de educação básica, né, ensino médio, é, ensino fundamental 1 e 2, educação infantil. Então, foram experiências que agregaram muito para a gente. Nesse movimento também, é, nós... É, fizemos uma formação com o SEBRAE, de Educação Empreendedora, uma das escolas que nós atuávamos implantou o projeto de Educação Empreendedora do SEBRAE. E ali eu participei ativamente no desenvolvimento desse projeto, é, tanto que fui indicada entre os três finalistas no projeto de Educação Empreendedora para o Ensino Médio. E fiquei muito legal, muito feliz, porque foi muito legal essa experiência. É, estar lá em Curitiba, entre os três melhores né, projetos de educação empreendedora do Paraná, foi bem gratificante. Então, esse movimento continuou e aí a gente chega em 2019 com mais empresas querendo esse trabalho. Então, foi escola de fotografia, escola é, para mães. É, na, na questão de amamentação, de sono infantil, é, escola de personal organizer, escola, é, como que, que eu posso explicar para vocês, uma cooperativa educacional que envolvia é, tanto uma instituição de ensino superior, quanto vários profissionais envolvidos. Então, a gente também pôde participar é, assessorando essa empresa, além de universidade corporativa. E aí, um grande desafio, né? Porque esse movimento empresarial surge e aí a gente vai aprender um pouquinho também sobre isso. Nesse tempo, eu resolvi fazer uma pós-graduação na área de design instrucional. Para quem não sabe, design instrucional é toda a engenharia pedagógica por trás de um projeto, de um curso de educação à distância, principalmente. O curso que eu fiz foi de design instrucional para EAD. E esse curso é, me trouxe mais bagagem teórica para aquilo que eu já fazia na prática e agregou bastante na minha formação. Então, gente, de lá para cá, é, as, a, o serviço do ênfase educacional foi... É, foi ganhando um corpo muito grande. Só que nós já estávamos em 2019 e nós ainda não tínhamos conseguido o registro da marca. E aí, então, é, entendemos que outras marcas, é, outras instituições que usavam o um nome ênfase, também tinham entrado com pedido de registro dessa marca. E isso estava sendo avaliado, né? estava tramitando lá no INPI. Então, um processo que, geralmente, dura um ano e pouquinho, um ano e meio, acabou perdurando aí um tempão. É, em 2020, os projetos estavam aí a todo vapor, e aí, gente, começa, então, a pandemia. A pandemia foi um grande desafio para todo mundo, não vou mentir que para a gente tenha sido diferente. É, os contratos de consultoria sendo cancelados um atrás do outro, porque todo mundo desesperado com o que ia ser a partir de agora. Uh, as escolas. Então, nosso trabalho de formação continuada, principalmente o, o trabalho à distância, ele atendia os professores da educação infantil, principalmente as, as escolas privadas. E quem acompanhou, né, quem é professor sabe que as escolas privadas foram é, fechadas, como todas as outras, mas na educação infantil privada, os pais começaram a cancelar as matrículas. E aí, com esse cancelamento das matrículas, a, a questão das, da não investimento em formação veio com tudo. E aí, com isso, e agora? O que, que a gente vai fazer? Não vendia. A gente investia, investia, investia, os anúncios começaram a ficar muito caros, porque daí todo mundo foi para a internet tentar vender seus produtos, seus serviços. E foi muito difícil, porque o que o projeto faturava naquele momento é, mal pagava as contas fixas de subsistência da empresa. Além disso, nossos, os primeiros nossos funcionários foram colocados em home office, e aí, por um tempo, isso foi sustentado. Mas, depois de um tempo, nós precisamos também, como muitas empresas, fazer as devidas demissões, os devidos acertos. Graças a Deus, eu sou muito grata por isso, porque, graças a Deus, nós conseguimos pagar todo mundo, não ficamos devendo para ninguém, não chegamos a quebrar, nada assim. Mas, foram tempos, gente, muito, muito, muito difíceis. É... Com as vendas estagnadas, é, nós em home office, o Gustavo sem aula, os meses foram passando, já tinham três meses de pandemia, quando nós, é, os meus pais, os pais do Cristiano, que continuavam morando em Nova Esperança, eles convidaram a gente para vir passar um tempo em Nova Esperança, entendendo que, ah, se nós estávamos em home office, nós poderíamos fazer o mesmo trabalho estando lá. Com isso, o Gustavo poderia interagir mais com a família é, e tudo mais, né? Porque a, a pandemia estava ainda bem forte muitos casos. Foi quando, então, nós é, fizemos isso. Nós viemos, nosso apartamento ficou alugado em Londrina, a estrutura física da empresa nós fechamos e continuamos trabalhando nessas demandas que ainda existiam home office. Gente, depois de alguns meses de nova esperança, que a nossa ideia era ficar no máximo até o final do ano, é... adivinha? A Érica ficou grávida. Né? Mais uma grávida na pandemia. E aí, então, toda essa preocupação com a gravidez, é... veio uma gravidez complicada, até eu acho que a questão da minha idade e tudo mais. E aí... Em janeiro de 2021, a minha família foi acometida, então, pelo Covid. Então, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, o Cristiano. Graças a Deus, naquele momento, eu, eu estava grávida e eu não peguei Covid. O Gustavo também não. Aí nós pegamos e fomos ficar um tempo... Com os meus sogros que lá eles já tinham passado pelo Covid, eles estavam bem, enquanto todo a gente até brincava na época que a família Big Brother, né? Era o Big Brother do Covid, porque todo mundo que tava com Covid se juntou na mesma casa para se ajudar e para passar esse tempo. E aí, gente, é, infelizmente, né? Todo mundo conseguiu se recuperar, menos o meu pai. O meu pai, depois de 15 dias, 14 dias hospitalizado, ele não resistiu. Ele faleceu de Covid. É, foram dias muito difíceis. Eu grávida, gravidez de risco. A empresa indo bem mal. E aí, parece que o mundo caiu, sabe? Eu perdi as forças, assim, para trabalhar... É, o ânimo, fiquei bem estagnada também, e sempre que eu conversava com a Michelle e com a Renata, elas falavam, não, calma, tudo isso vai passar, tudo isso vai passar. E a sensação que eu tinha é que aquilo não ia passar nunca, ó, tô até entalada pra falar disso. Mas o tempo foi passando, né, o Gabriel nasceu, e aí ele veio pra... A gente brinca que o Gabriel veio pra preencher alguns vazios, não? Que substitua a ausência do pai, né? Do meu pai, mas... Ele ocupa a gente, ele dá ânimo pra gente olhar pra frente, ter uma perspectiva de futuro. E trabalhar na gente essa aceitação da morte. É um assunto que a gente pode falar em outro momento, mas... É bem difícil, né? Só que, gente, mais uma coisa aconteceu. Nesse final aí de, de, de janeiro de 2021. De janeiro, não. De, em dezembro de 2021. A gente entende, então, que a nossa marca... É, tinha sido indeferida para a gente e não era nossa, né? Na verdade, estava em processo de ser. A marca ênfase educacional não tinha sido aprovada no INPI e uma outra instituição, então, conseguiu o registro da marca ênfase por N fatores, nem, nem é, vou me aprofundar nisso, mas... Então, era mais uma perda. Fora que, nesse meio tempo, eu também tive outros falecimentos na família, inclusive da minha tia, madrinha, é, e o diagnóstico do Gabriel com imunodeficiência primária. Para quem não sabe o que é isso, a imunodeficiência primária é uma doença é, que a criança nasce com ela, que ela acomete todo o sistema imunológico. Então, de forma bem resumida, o Gabriel nasceu sem produção de anticorpos. E aí, ainda era tempo pandêmico, embora um pouco hum, menos incidência, mas ainda era tempo pandêmico, eu fiquei desesperado. Então, foram muitos lutos para processar, né? É, os lutos em relação ao que a pandemia causou no negócio, o luto em relação à marca, o luto em relação à morte do meu pai, o luto em relação à chegada da criança perfeita, sem nenhuma doença, sem nenhum problema, e a gente tendo que lidar com tudo isso. Então, eu, graças a Deus... Sou muito grata porque o, a gente conseguiu o tratamento bem rápido para o Gabriel e ele começou a fazer esse tratamento. O tratamento é reposição de imunoglobulina humana, todos os meses a gente fica internado e ele recebe infusão, por meio da bomba de infusão, é, de imunoglobulina na veia, né? Então, todo mês a gente faz esse tratamento. Nos próximos dias aí, na semana que vem, a gente vai ficar internado de novo. E eu tenho fé em Deus que vai ser o último. Por quê? Existe uma chance do Gabriel estar curado e eu, eu tenho fé que ele esteja curado. Porque nesse tempo o corpo dele pode ter aprendido a produzir a imunoglobulina. Né? Então é o que a gente crê. E aí, então, foram 11 infusões até agora. Ele vai tomar a infusão 12, tá prevista agora para o dia 31 de, de janeiro, na semana que vem. E depois disso, nós vamos parar a medicação por dois meses e repetir os exames para entender se o corpinho dele passou a produzir. Aí depois eu conto essa parte para vocês, mas eu tenho muita fé que o meu menininho tá curado. E ele, ele recebe a medicação e ele passa muito bem, quase não fica doente. Graças a Deus, o sistema imunológico dele recebeu muito bem a imunoglobulina em reposição, né? Mas, para além disso, é, o que, que aconteceu? Então, a gente busca força onde a gente não tem, né? Para cuidar do filho, para olhar para o futuro, para fazer acontecer, porque... Quem é empreendedor sabe, você tem que trabalhar para fazer o seu, né? O seu salário não cai apesar da pandemia, o seu salário não cai apesar de você estar é, tá de férias, não estar tá trabalhando, ser feriado, então não acontece, a gente precisa produzir. Foi quando começou 2022, janeirão, né? Ali os primeiros dias do mês... E aí a gente recebe a notícia de que Londrina faria um concurso e a notícia também de que 2022 seria um ano que começaria retomando os concursos que estavam estagnados há muitos anos. Então, isso plantou em nós essa sementinha de esperança de que esse poderia ser um caminho para a gente retornar, né? É, a, o trabalho com força E que esse trabalho poderia ser mais rentável E que a gente poderia fazer a diferença na vida das pessoas também Quantos professores nesse meio tempo pedindo para gente né é, Curso para que eles pudessem passar nos concursos E a gente então resolveu Foi muito legal que a professora Renata estava viajando Estava no Atacama, se não me engano E ela ligou para mim ela falou, Erika, vamos fazer, vamos fazer para o concurso, conta com a gente, a gente tem muito material produzido, a gente tem mais de 500 aulas gravadas, esse material vai servir. Foi quando, então, nós resolvemos fazer. Isso era ali os primeiros dias de janeiro. Gente, dia 20 de janeiro começou a primeira turma. E aí a gente chamou de turma piloto, que foi onde a gente fez todos os testes, Todo, toda a estruturação do projeto, e era um curso pré-edital, porque o concurso ainda não tinha sido oficializado por meio de edital. Então, nós começamos esse movimento desse, desse curso. É, como nada na vida da gente foi fácil, eu tenho certeza que, tinha certeza que isso não seria diferente, a gente foi surpreendido no dia 5 de fevereiro com uma invasão de hackers. É, eu sempre tive os arquivos do ênfase educacional no servidor, em HD de backup e em nuvem. É, Para minha infelicidade, os hackers conseguiram invadir o servidor. Nesse servidor estavam logados meus arquivos de nuvem. E... Não sabendo que o computador, servidor, tinha sido invadido, eu acabei plugando o backup para buscar um arquivo. E aí eu tive todas as minhas fontes de backup. É... Como que eu posso falar, gente? Roubadas pelos hackers. O que, que eles fizeram? Eles criptografaram, parece cena de filme, sabe? Aqueles que a gente vê do FBI e tal. Eles criptografaram todos os arquivos do meu computador. Eles criptografaram todas as videoaulas. Eles criptografaram todas as imagens, todos os projetos, todos os documentos da empresa, todos os currículos. Tudo, tudo que eu tinha desses 20 anos de trabalho. Tudo, tudo, tudo, tudo. tudo. Érica, mas você não tinha backup? Tinha. Né? É... é uma sensação de impotência tão grande, é uma coisa tão ruim que eu não, não sei nem explicar para você. Bom, primeira, primeira sentimento, vou cancelar tudo. Como que eu vou entregar se eu não tenho os materiais? Aí você pode estar falando assim, a ah, Érica, mas vocês é, salvam esses vídeos num... num... Uma plataforma de vídeo para poder disponibilizar. Sim, fazemos isso. A plataforma de vídeo que a gente usa é o YouTube, com os vídeos não listados. Mas, como eu falei, os meus arquivos de nuvem estavam logados no computador. E o login era exatamente do Google, que estava é, vinculado ao canal do Enfase Educacional no, na internet. Os hackers publicaram pornografia e aí o YouTube é, cancelou o canal. Ele simplesmente tirou do ar e enviou um comunicado para gente que por publicação de conteúdo que violava as políticas de uso da plataforma, nós estávamos então com o um canal é, definitivamente é, cancelado, tirado do ar. E inclusive todos os vídeos, todos os seguidores, eram cerca de 84 mil na época, Bom, resumindo, né, foram alguns meses tentando com a polícia, é, é, com uma empresa de descriptografia especializada nisso, é, com hackers do bem, que eu chamo, né, pessoas que se especializam nesse tipo de trabalho, e ninguém conseguiu descriptografar os arquivos. Para vocês terem uma ideia do volume, foram 9 teras de arquivo. É muita coisa, gente, muita coisa, uma vida de trabalho. Bom, quando eu contei pra Michelle e pra Renata, eu falei, olha gente, eu vou ter que devolver o dinheiro dos alunos do preparatório, porque perdemos tudo, a gente não tem os vídeos. Aí eu me surpreendi assim, né, com a, com a positividade da Renata que disse, Érica: não foi a gente que fez, foi, vamos fazer de novo. E aí elas, com muita força, muita determinação, me reergueram, me, me, me colocaram no prumo de novo, sabe? E falaram, professora Erika, vamos com tudo. Aí eu disse para os alunos que os vídeos do preparatório tinham saído do ar para uma manutenção. Eu fiquei receosa naquele momento de falar que nós tínhamos sido invadidos por hackers e eles pedirem o cancelamento do curso. E que nós tínhamos reavaliado e que a entrega dos conteúdos aconteceria por meio de lives. E nós começamos, gente, seria uma live por semana, nós começamos a fazer lives diárias. A cada live que a gente fazia, a gente também gravava um conteúdo e postava de forma complementar. E assim a coisa foi acontecendo. Já nos cursos de formação continuada, nós tínhamos... É, todos os cursos estruturados com os conteúdos que estavam não listados no canal. Então, não teve jeito. É, no caso dos cursos de formação continuada, eu tive que sim é, suspender as vendas, avisei todos os nossos afiliados que as vendas estavam suspensas, que os cursos passariam por uma reformulação, e tirei tudo do ar. O nosso site ficou estagnado, nossas redes sociais ficaram estagnadas, porque é, eu não tinha força, nem braço, né? Força tanto física quanto emocional é, de cuidar de tudo naquele momento. E o meu esforço e da minha equipe foi 100% voltado para a produção dos conteúdos para os alunos que nós tínhamos nos comprometido. E para nossa satisfação, a o número de interessados não parava de crescer. E aí as inscrições foram continuando, continuando, continuando, continuando, continuando. Foi quando nós também resolvemos fazer aulas presenciais, gravar essas aulas presenciais, publicar essas aulas presenciais na plataforma. E aí, é, nós, então, tivemos a grande satisfação... De conseguir fazer essas entregas. E os alunos gostando muito, indicando para os amigos, pessoas querendo se afiliar para vender os nossos cursos. E foi crescendo, gente. Eu sei que é, entre fevereiro e julho, que foi um espaço de tempo super pequeno, nós já tínhamos mais de 400 alunos. Nós já estávamos com curso preparatório para Londrina, para Paranavaí, para Maringá, para Mandaguaçu. Nesse meio tempo saiu também o PSS do Paraná, nós tivemos curso para o PSS do Paraná, nós tivemos vários alunos aprovados entre os primeiros colocados, vários primeiros lugares, e aí fomos então vendo que esse caminho estava legal, e esse caminho estava trazendo resultado para a gente e para os alunos, porque não adianta a gente ganhar e o nosso aluno não ter resultado, o resultado do nosso aluno é o nosso principal objetivo. E eu tenho certeza que o nosso aluno tendo restado, o resultado, o resultado para a gente vem, né, então essa é a nossa premissa. E os cursos foram acontecendo, com aulas ao vivo, com bônus de aulas extras, com simulados online, é, resolução de questões online. A plataforma nós resolvemos deixar liberada durante 12 meses para os alunos do preparatório, material para baixar, Provas de outros concursos relacionados, recentes, para o pessoal treinar. Então, foi muita coisa legal que foi acontecendo. E a, o, o projeto foi crescendo. Gente, eu sei que 2022 passou e foi assim. É, foi muito desafiador. Nós agregamos muitos professores novos professores extremamente competentes, nós agregamos parcerias, fortalecemos outras parcerias, como com a GZM Studio, como com a Universidade Positivo, e tantas outras parcerias que eu considero de sucesso, porque trouxeram resultados para nós, para os nossos alunos e para os nossos parceiros. E aí, é, além dessas aprovações em primeiros lugares, nós tivemos o resultado... É, da, do concurso de Londrina com 73% de aprovação, gente. Olha esse número, 73% dos nossos alunos aprovados. É, isso mostrou pra gente que esse era, sim, o caminho e deu força para que, do fim do ano para cá, nós, então, resolvêssemos... É, re, olha só a redundância, resolvêssemos resolver. Nós conseguimos então resolver a questão da marca do Ênfase Educacional, que ela deixa de ser, então, Ênfase Educacional e porque ela não é mais nossa, nós até durante esse tempo continuamos com esse nome porque não conseguimos cuidar de tudo, mas graças a Deus não tivemos nenhum problema. E a gente, então, é, quer mostrar para vocês a grande novidade, que é essa mudança necessária, que vem ao encontro de tanta mudança que a gente viveu, né? É, e aí, eu vou mostrar para vocês agora a nossa nova marca. Ela vem para um ano de 2023, que vai ser marcado pelo um processo de... Ainda de desenvolvimento, mas também de expansão do nosso projeto de formação de professores. Tanto na capacitação, quanto no preparatório para concurso e nas assessorias que a gente realiza. E é com prazer que eu mostro para vocês agora a nova marca. Ixi, o que, que eu fiz aqui? Peraí que eu fiz errado. aí que eu fiz errado aqui chegou essa então é a nossa nova marca e aí é... Leia se Reg Reg o que que significa isso então primeiro eu vou contar um pouquinho da história para vocês é... o meu nome é Érica Regiane né a princípio, eu pensei em deixar a empresa com o meu nome mesmo, com medo dessa questão aí relacionada a perder a marca. Mas aí, Érica Regiane era um nome muito grande para ficar no nome da empresa. Eu achava que a marca tinha que ser alguma coisa mais direta, mais simples e tal. E pedi muito inspiração, sabe? Para Deus, principalmente, que Deus com certeza teve presente em todo o fazer dessa história que eu contei para vocês. Sempre a gente rezando e colocando nas mãos de Deus os nossos desejos para que Deus guiasse de acordo com a vontade dele tudo, todo o nosso fazer, né? E aí, reggae foi o um nome que surgiu quando eu olhava para o meu nome Regiane e ouvia uma música da banda Diante do Trono que chama Manancial. E, e uma parte dessa música é como se fosse uma resposta de Deus, sabe? E Deus responde assim para a pessoa que está cantando, que está rezando. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu espírito. Eu fluirei como um manancial do teu interior com águas vivas. Te restaurarei pelo meu louvor para o meu louvor, e aí te regarei, e aí eu olho para o meu nome e eu vejo Regi, de Regiane, Regi, Regi, e eu li Regi, e quando li Regi, é isso que Deus quer, Deus quer que a nossa empresa seja esse rio de água viva, para que os nossos clientes, para que os nossos alunos possam regar o seu conhecimento, a sua mente, né? Para que eles possam alcançar os seus objetivos. Então, o significado da palavra reg do verbo regar, né? É molhar, e é molhar por meio de processos que não são naturais. Então, o rio corre e ali está molhado, ali é um processo natural. Mas quando eu tenho que pegar essa água e jogar numa planta, Diferentemente da chuva também, que é um processo natural, eu tenho que ter esse esforço de fazer, de regar. E é isso, o nosso cliente, o nosso aluno, ele recebe o nosso produto, o nosso curso, o nosso treinamento, a nossa consultoria, mas ela sozinha não traz o resultado, porque é preciso ter o esforço individual junto, que é o ato de estudar, o ato de colocar em prática aquilo que a gente ensinou, e regar é isso. Né? É reg para ter os resultados educacionais. Por isso que a marca ficou assim, reg Resultados Educacionais. E eu quero compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre essa decisão, sobre essa novidade dessa mudança do nome. né? É... Como eu falei, Deus inspira muito tudo que a gente faz. E em Isaías é 58, versículo 11, diz assim: ó. O Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca falham. Deus falou comigo também por meio de um outro versículo que está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, que é O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Então, é, a água que nós vamos entregar para o nosso cliente, para o nosso aluno, ela vai frutificar de acordo com o trabalho que cada um tiver. Então, nós vamos entregar água limpa água boa, vamos cuidar da qualidade do nosso trabalho, da qualidade do conteúdo, da qualidade do serviço. E você, nosso aluno, você, nosso cliente, colocando em prática tudo isso por meio do estudo, por meio da implantação dos processos, por meio de tudo que for necessário, você vai alcançar, então, a recompensa pelo seu trabalho. Seja a promoção que você busca, seja a aprovação no concurso, né, seja o desenvolvimento do seu projeto e tantas coisas que nós podemos contribuir com você profissionalmente. Então, gente, ó, a marca REG, ela significa a ação de regar, né? E a expressão que nós trouxemos vinculada a ela, que é resultados educacionais, ela completa o significado dessa marca. Por quê? Porque o nosso serviço, como eu falei, é a oferta da educação, a água boa, limpa e em quantidade necessária para que o nosso aluno, o nosso cliente alcance o resultado almejado por ele. Então, quando você olha aí para essa identidade visual, veja que a gente resolveu manter as mesmas cores que nós utilizávamos no ênfase educacional. O objetivo dessa manutenção de cores, gente, é para não causar também tanto estranhamento mas, é, o, o estranhamento que eu digo nessa transição, né, mas também é pelo simbolismo dessas cores. Elas, não foi à toa que essas cores foram escolhidas lá quando nós é, trouxemos elas no ênfase educacional. Então, as cores azul, verde e cinza, elas foram escolhidas porque o significado delas tem a ver com as emoções e representações que se relacionam com o quê? Olha só, com conhecimento... Segurança, confiança, crescimento, responsabilidade e tecnologia. E tudo isso, gente, vem ao encontro do produto, ou seja, do serviço que nós oferecemos, quanto dos valores que nós temos aqui na empresa. Porque nós precisamos muito por tudo isso. O nosso cliente, ele precisa estar seguro, confiante que ao receber o nosso serviço, ao confiar no nosso trabalho, ele vai alcançar os resultados que ele deseja. É, então, é, Reg, então, ele surge do início do meu sobrenome, Regi, de Regiane. A gente escolheu colocar os dois Gs, porque a grafia original do nome Regiane, lá na Itália, de onde vieram os meus bisavós, tataravós, era com dois Gs, mas acabou se perdendo com o tempo. G, dois Gs também, e aí uma coisa mais carinhosa, mais emocional, são as iniciais do Gustavo e do Gabriel, os filhos com os quais Deus me abençoou durante esse tempo e que eu digo que são os meus porquês, né? É por eles e para eles que eu trabalho tanto, que eu busco sempre é, dar o melhor para eles, né? Então, também tem esse simbolismo pessoal. É, a tipografia, as letras que a gente escolheu, elas têm... Essa tipografia com traços mais retos, que tem a ver com profissionalismo, eficiência, né? que permeiam a o a nosso propósito de atuação profissional. E o logotipo traz ali como símbolo uma coruja. E aí, para quem vê, vê o nosso projeto de formação é, no preparatório, vê que é uma corujinha toda alegrinha, simpática, e aqui a gente tem uma coruja mais Sério, uma coruja, o que significa essa coruja? Se você olhar bem, os olhos dela, eles foram criados a partir dos dois G's, né? É, do nome reggae, eles estão invertidos, e a coruja, gente, ela tem um símbolo que envolve a sabedoria, a inteligência, conhecimento, reflexão, intuição... A coruja é uma ave que ela tem alta capacidade, tanto de visão quanto de audição. E tanto a visão quanto a audição, para que todo esse processo de conhecimento ocorra, eles são muito importantes. Apesar de nós termos alunos, surdos, né? É, cegos nós ainda não tivemos nenhum, pelo menos que eu tenha conhecimento, mas surdos nós já tivemos vários. A gente sabe o quanto que esses sentidos contribuem para é, que seja enxergado vigilante tudo aquilo que é próprio da coruja a coruja também ela é sempre utilizada como um símbolo da educação é um animalzinho que eu adoro uma ave que eu gosto muito é, eu tenho um monte de coisa de coruja eu gosto bastante então os olhos dela grandes ali com os dois g's eles, é, tem o um objetivo, assim, de mostrar um olhar centrado, um olhar focado, sempre pronta e atenta. É, os traços pontiagudos que a gente colocou ali, né, sobre a fronte dela, eles remetem à conexão, a conexão com o mundo e o poder da educação por meio da tecnologia, porque o EAD está presente, com a pandemia ele se reafirmou ainda mais, então, a... Todo esse simbolismo tem a ver com isso, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa marca, ela vai acompanhar o nosso trabalho a partir de agora. Então, vocês vão ver que a partir de agora, a gente está finalizando o mês de janeiro, vocês vão ver que nós vamos começar fevereiro com as mudanças. É, tanto no perfil do YouTube, quanto do Facebook, Instagram, nós vamos atualizar com essa nova marca, então não estranhe, não mudou a empresa, só mudou o um nome, e esse nome vem com uma força, com uma equipe forte, unida e pronta para dar o melhor, para fazer o melhor aqui para vocês. É, nós vamos também lançar um novo site, a plataforma dos cursos também vai ser atualizada com esse novo layout. E eu tenho certeza que a gente vem com muito mais garra para entregar os nossos conteúdos para vocês. É, uma coisa também que eu quero dizer para vocês é que eu quero agradecer a Deus em especial por ter me amparado, me fortalecido... Nesse tempo, eu acabei é, ficando em Nova Esperança, apesar da empresa continuar em Londrina. Eu vou a Londrina sempre, às vezes até duas vezes na semana, para acompanhar os trabalhos. É, a pandemia ensinou a gente a trabalhar home office, então vocês vão me ver bastante aqui nas redes sociais e também pessoalmente em Londrina sempre que for necessário. Deus nos guiou, nos fortaleceu, nos manteve em pé até aqui, nos deu esse direcionamento. Eu sou grata também a todas as pessoas que participaram desse movimento. O Cris, meu esposo, a minha família, o Caio, que sempre presente, apoiando e ajudando a gente, mesmo depois de ter deixado de ser nosso funcionário efetivo, sempre prestando serviço, a Marcela... Também a Marcela foi responsável aí pelo layout da nossa marca. Muito obrigada, Marcela. Em especial a Michelle e a Renata, é, pela confiança, pela parceria, pela força. Eu sou muito grata a vocês. É, talvez eu não estivesse aqui tendo essa conversa, se eu não tivesse a força e a energia de vocês junto comigo... É, a ZGM Studio, em especial o Granado, o Robson, a Universidade Positivo, em especial o André, pela parceria, pelo apoio, por tudo que proporcionou para a gente durante esse ano. A cada cliente, a cada aluno, gente, vocês são muito, muito, muito especiais para nós. Eu sou muito grata pela vida de vocês, eu quero que vocês saibam que eu oro pela vida de vocês, porque graças a cada um de vocês, nossos professores, nossos alunos, nossos clientes, nossos parceiros, nossos funcionários, graças à vida de cada um de vocês é que nós estamos aqui hoje anunciando boas novas, anunciando um projeto ainda maior que vai seguir 2023 em expansão. Muito obrigada, de coração, de coração mesmo. É, contem comigo e que 2023 seja para nós um ano muito abençoado, um ano muito próspero, de muitos projetos. Eu fiz um levantamento e nesse momento nós temos cerca de 40 editais na área de educação infantil, mais ou menos 50 a 60 editais na área de ensino fundamental, na área de educação especial também. Então, gente, tem muito trabalho para fazer. Nós continuaremos focados em formação de professores. O projeto Professor Pronto para Passar continua dentro da REG Resultados Educacionais e nós vamos juntos aí regando com vocês, para que as nossas metas sejam alcançadas em conjunto. Um beijo no coração. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E vamos com tudo, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.